Eu comecei essa grande aventura é, muito por esse propósito de mudar a minha própria vida. Hoje eu enxergo, e eu depois de centenas de pessoas passarem aí é, pelo meu projeto, que o meu grande propósito é realmente trazer, é, mostrar para as pessoas que é possível aliar trabalho e liberdade. Caramba, eu faço mais do que ensinar uma nova profissão. Eu realmente transformo vidas, mostrando para as pessoas que elas têm habilidades, que estão lá dentro, escondidinhas, ou que elas acham que é uma bobagem. Ah, puxa, mas quem que vai querer isso aqui que eu sei fazer? É, ou que elas podem ir muito mais além, né? Eu acho que quando a gente começa a buscar essa, essa liberdade, aliar liberdade de vida com o trabalho, a gente começa a descobrir um monte... De coisas que a gente não tinha nem ideia, não só sobre nós, mas sobre o mundo também. Mundo. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que conseguiram se libertar da CLT, demitiram seu chefe e hoje vivem uma vida com muito mais liberdade. E a convidada de hoje é a Camille Juss, que veio dar uma aula sobre assistentes virtuais, que é uma profissão aí do futuro, que vem já ajudando muitas pessoas a se reinventarem, a largarem a CLT e começarem a trabalhar. Com muito mais flexibilidade e liberdade através de seus cursos, plataformas, consultorias. Então ela vai contar como que ela fez a transição dela já há cinco anos, né? Onde ela trabalhava na CLT como gerente no varejo e hoje ela é empreendedora aí e vem ajudando uma galera com seu propósito. Então, se você está buscando um trabalho para desenvolver em paralelo ao que você está fazendo hoje, né? Que gere uma renda mensal, que seja uma oportunidade de você testar, esse lado empreendedor aí dentro de você, você vai aprender um passo a passo hoje em como fazer isso daí através da assistência virtual. Mas se você também é empreendedor e está buscando escalar o seu negócio ou simplesmente liberar tempo na sua agenda com as tarefas mais estratégicas, Fica comigo aqui porque você vai aprender muita coisa e pode levar o seu negócio aí para um novo patamar. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e assine o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Então, galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho a honra aqui de estar com Camille hoje Camille, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, é muito bom vir aqui dividir um pouco desse assunto que é o que eu vivo aí nos últimos cinco anos, né? Esse ano eu completo cinco anos como empreendedora, então já estou entrando nas comemorações aqui Excelente. e vou começar elas com você. Muito bom, obrigado aí pela honra. Então, Camille, é, antes de, da gente falar um pouquinho do que você faz, eu sempre gosto de perguntar para a galera aqui quais são as suas paixões na vida. Boa, eu acho que minhas maiores paixões hoje são o desenvolvimento pessoal, é, meu próprio desenvolvimento, essa coisa de querer me superar, de querer cada dia ser um pouquinho melhor mesmo, e a natureza, que eu amo muito, assim, é, o contato com a natureza, a minha casa é cheia de planta, eu sempre que posso escapar aí pra subir uma montanha, ou fazer uma trilha, tomar um banho de rio, então são duas coisas que eu amo demais. Delícia, muito bom. E quando você cruza com a mãe de um amigo seu lá da escola, da faculdade, que você não vê há anos, e ela te pergunta, Camille, quanto tempo, o que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Puxa, eu levei alguns desses cinco anos que eu tenho que alguns bons anos para conseguir chegar nessa resposta. Hoje, para facilitar, eu digo assim, fala, eu tenho um curso online que ensina as pessoas a trabalhar em casa. Esse é, esse é o pitch para as mães, porque o pessoal das outras gerações tem muita dificuldade de entender esse nosso trabalho digital. Né? Você começa a falar, ah, eu tenho uma plataforma que conecta assistentes com clientes, aí já vira um embrulho na cabeça da pessoa. Então, para resumir, quando é alguém assim, eu costumo dizer que eu tenho um curso online e ensino as pessoas a trabalhar em casa. Excelente, muito bom. Nada mais relevante do que esse momento que a gente está vivendo aí, né? Sim. Então, nessa pegada, me fala qual o grande problema do mundo que você está buscando resolver com essa com esse seu projeto. Muito legal, porque eu não comecei esse projeto buscando resolver nenhum grande problema do mundo. Quando eu entrei nesse nesse mundo da assistência virtual, eu buscava resolver o meu grande problema, que era ter um trabalho que me proporcionasse mais qualidade de vida. Eu trabalhava como gerente de loja em shopping, foram cinco anos, cresci muito nessa carreira, mas comecei a ter uma angústia muito grande por estar ali presa tantas horas é, na loja e não poder ter uma vida própria. Né? Minha filha estava com 10 anos na época, agora já vai fazer 15, e, e comecei a ficar muito angustiada dela entrando na adolescência e eu passando a maior parte do meu tempo lá fechada no shopping. Né? Então, eu comecei essa grande aventura é, muito por esse propósito de mudar a minha própria vida. Hoje eu enxergo, e eu depois de centenas de pessoas passarem aí é, pelo meu projeto, que o meu grande propósito é realmente trazer, é, mostrar para as pessoas que é possível aliar trabalho e liberdade. E eu acho que nisso a gente é muito parecido, né? É, Sim, o trabalho que você faz também. É, e, mas foi algo que eu fui me dando conta aí ao longo do tempo, sabe? Eu acho que a partir do ano passado é que eu comecei a perceber, fala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 sem dúvida. Cara, e é muito legal você compartilhar isso, porque às vezes a gente fica preso nessa busca por um propósito de vida elevado, romantizado, que vá mudar o mundo. Só que. Essa essa jornada, esse autoconhecimento, essa descoberta é algo muito orgânico, né que você não consegue prever todos os passos. Então, simplesmente iniciar, começar com uma intenção clara, né que você queria buscar algo mais alinhado para os seus valores, aquilo que era importante para você e para uma vida melhor, dentro do que você estava buscando ali de mais proximidade da sua vida, mais liberdade, mais tempo, mais flexibilidade. E aos poucos, né? ao longo desses cinco anos, as coisas foram ganhando mais forma, você foi entendendo melhor o seu impacto, você foi conhecendo melhor públicos né, que precisavam da sua ajuda, e aí hoje você tem um projeto que consegue impactar aí muito mais gente, ter finalmente né, uma, uma resolução clara de problemas fortes e reais no mundo, né? Então Exato. nunca é um processo super linear, né? Algo que você tem que confiar um pouco no no caminhar, né? Muito! Eu falo bastante isso, né? Não é que vai bater, vai cair o raio do propósito aqui na cabeça da pessoa e de repente ela vai descobrir o propósito e vai sair empreendendo a partir disso, né? Eu acho que o propósito é bem, a partir do momento que você se movimenta com uma intenção mesmo. E nem seja uma intenção inicial de salvar sua própria pele, sabe? Eu acho que também não tem mal claro. nenhum nisso. Eu acho que a gente tem que também é, ter esse pensamento, né? Minha filha é escoteira, então eu compartilho muito. Eu conheço bastante da filosofia escoteira, e os escoteiros falam muito, né? Vamos, vamos mudar o mundo, vamos, vamos começar com o quintal da nossa casa. É, e a partir daí a gente vai fazendo essas micro-revoluções. Top, muito bom. E para a galera que ainda não está muito acostumada com o conceito de assistentes virtuais, dá uma palinha aí rápida para a galera ficar todo mundo na mesma página. Sim, muito bem. Então, os as assistentes virtuais são pessoas isso é importante esclarecer, a gente tem esse termo assistente virtual também para as assistentes digitais e mesmo aí em inglês tem super essa confusão dos termos, né? E aí quando eu comecei a entender lá em 2015 e me lancei como assistente virtual, fiquei muito nessa dúvida, que termo que eu ia usar, né? Com essa preocupação de confusão com inteligência artificial, mas eu deixei isso lá atrás, superei é, essa questão e comecei a usar assistente virtual mesmo para designar essa pessoa, então, esse profissional que presta serviços de forma remota, que presta serviços à distância, que tipo de serviço? Eu divido em algumas categorias, mas assim, a, a cada semana eu me surpreendo, porque eu tenho um encontro semanal com as minhas alunas do curso, toda semana tem alguém prestando um serviço que eu nunca tinha imaginado, né? É, eu costumo dividir em administrativo, financeiro, comercial, secretariado e relacionamento com o cliente. Então essas são as principais áreas hoje de prestação de serviços remotos para um assistente virtual. Legal. E como que você vê assim, os principais benefícios para o negócio, principalmente quem está... Né, um empreendedor criando negócio online agora, nos primeiros meses ou anos. Né, como você vê né, uma parceria dessa agregando para o negócio? Muito legal você ter usado essa palavra parceria. E a gente está com um projeto bem bacana na né, Just é, que é a plataforma onde a gente conecta as assistentes com os clientes, que é a Just Talks, inclusive você foi um dos clientes entrevistados, né? Tá sendo muito legal ouvir o, os clientes contando dessa experiência e do que vem sendo esses benefícios, né? Eu acho que muita coisa a gente é, conhece, mas é que ouvir o cliente falando sempre é muito legal. E quando você fala em parceria, eu acho que esse é o principal ponto. É, o assistente virtual, ele vem sempre para um negócio, que geralmente o empreendedor tá lá... É, fazendo todos os papéis dentro da empresa dele, então ele faz o marketing, ele faz o administrativo, o financeiro, ele faz vendas, ele faz o próprio produto em si, seja um produto ou um serviço, mas enfim, ele tem que se ocupar da entrega dele, né, e aí começa a se perder no caminho, e no momento que ele começa a escalar o negócio dele, é, uma assistente virtual chega não só com braços, quer dizer, com a parte de resolver questões operacionais mesmo, mas ela chega com esse olhar de parceria. Yeah, porque a assistente virtual, ela é uma empreendedora também. Ela também é uma profissional que muitas vezes queimou as pontes dela e se jogou nessa nova caminhada, né? Então, o sucesso dela é o sucesso do cliente. Para que o negócio dela vá bem, o, o negócio do cliente precisa ir bem. Então, ela traz esse olhar de parceria, um olhar até estratégico, porque ela muitas vezes consegue ver os pontos cegos do negócio que o próprio cliente não consegue ver. Então, acho que esse é um dos primeiros benefícios que eu quero falar. Segundo benefício, muito importante, grande parte dos empreendedores não tem processos definidos. Sejam empreendedores de negócios físicos ou de negócios digitais, a pessoa começa a fazer, vai escalando, quando viu, deu um boom, e ela não definiu processos. Isso atrapalha muito e, e desperdiça recursos também. né? É, quando a assistente virtual chega ela precisa de processos para que o trabalho operacional funcione. Então, a partir do momento que você contrata um assistente virtual, e aí quem está ouvindo e é pensando, meu Deus, mas eu não tenho processo, como que eu vou contratar um assistente? Não se preocupe, essa assistente vai chegar e vai te ajudar, inclusive, a definir quais vão ser esses processos, qual a melhor maneira de fazer, qual a melhor forma de resolver, justamente por serem especialistas naquele serviço que elas estão se propondo. E aí a gente vem para um outro benefício, que é esse, elas são especialistas. Então, você consegue contratar uma profissional Uh, com experiência de mercado, com uma bagagem, com um know-how, se você fosse contratar um funcionário com essas mesmas características, isso seria super caro, né? Como assistente virtual ela atende vários clientes, ela está bem dentro da economia compartilhada, é, o preço dela baixa um pouco ali para você, porque ela vai atender vários empreendedores. Então, você tem muitas vezes uma profissional com um super know-how, uma super experiência, por um preço que vai caber no, no seu orçamento, que é outra vantagem aqui, se deixar eu passar o resto do dia pode não, pode falar, porque eu acho que é um ponto que a gente precisa dar muita luz, que muitos empreendedores ainda não conhecem as vantagens, do formato, e, e tem muitas objeções, né, de funciona a distância, eu, será que eu posso confiar, será que eu vou gastar muito tempo treinando, então tem um monte de coisa que, que impede às vezes de simplesmente fazer um teste, né, iniciar sem tanto compromisso e ver o impacto que isso pode trazer em termos de organização, em termos de otimização de tempo, em termos de vários, é, vários critérios que para um empreendedor que tem que gerar vários pratinhos ao mesmo tempo, e esse é o grande desafio de conseguir virar pratinho, ao mesmo tempo, tempo suficiente para o negócio ganhar atração, porque, como a gente sabe, né, a maior parte das, dos projetos, dos empreendimentos morrem, né? Quatro em cada cinco morrem antes do primeiro ano, né? Então, você precisa ter essa resiliência, precisa ter muita inteligência administrativa para ir lidando com os recursos escassos que estão à sua disposição e o nosso recurso mais valioso e escassos de todos é o tempo. Então, uma assistente ela pode trazer essa, essa ajuda é, com áreas que... E isso é um ponto engraçado, que... Que, que vale a pena ressaltar, porque às vezes a gente pensa que por não gostar de fazer algo, outras pessoas necessariamente não vão, vão gostar. E é. não tem nada a ver, né? porque eu, por exemplo, odeio. Odeio não, vamos lá. Eu, eu, não, assim, eu não curto nem um pouco tarefas bem administrativas e operacionais, como por exemplo, criar nota fiscal. Uhum. É uma parada que eu vou postergando, vou, é, é, vou ficando, né? postergando, postergando, postergando, e quando chega no limite, vou lá e faço. E tem pessoas, eu estou conversando, até estou trabalhando com a Carla agora, que faz parte Nossa. também, né, eu consegui, a gente conseguiu fechar essa parceria pela sua plataforma, e ela falou que adora fazer isso, ela adora ah. trabalhos mais operacionais, administrativos. Sim, as planilhas, então, exato. com números, falar com os fornecedores, que a gente sabe que isso, no nosso dia a dia, é, falando aqui um pouco da gente, produtora de conteúdo, né, mas acho que quem tá nos ouvindo aí pode ir, adaptar, vai, vai sentir semelhanças aí, a gente tem um dia a dia muito corrido, produzir conteúdo exige bastante da gente, né, é bastante mentalmente e fisicamente também, porque a gente tem empatia, tá, disponível, enfim. É, e aí, se ficar com essas tarefas que te ocupam a cabeça, eu lembro quando eu comecei a delegar também, que eu tive essa virada, né? Eu comecei como assistente virtual em 2015, é, em 2017 eu lancei o curso como assistente virtual, e o curso começou a crescer, comecinho de 2018 eu decidi ficar só com o curso, e comecei a Just no modelo que ela é hoje, a gente foi desenvolvendo a plataforma que foi lançada no passado, mas então... Muito tempo já conectando os empreendedores com os as assistentes. E quando eu comecei a delegar, foi algo impressionante, assim, porque às vezes você pensa, ah, tá, entrar no banco e pagar uma conta. É rápido, você entra ali e paga uma conta. Mas no meio do mar de trabalho que a gente tem pra fazer, é, você quer entrar no banco pra pagar uma conta, sim, de todo um tempo, e principalmente a questão mental ali, de você ter que sair do seu foco, do do pensamento estratégico que você está tendo para parar para fazer essas coisas mais operacionais. Então, a gente vê os relatos dos clientes e é falando não só desse tipo de ganho de, de tempo, de poder trabalhar mais na parte estratégica, mas também de fazer o negócio crescer e de aumentar o faturamento. A gente tem muitos relatos aí de, de clientes da Just que conseguiram sim aumentar seu faturamento a partir do momento que começaram a delegar essas tarefas mais simples, né? É, mas não vou deixar mais de simples, mas enfim, que, que são mais, é, mais mão na massa mesmo, mais operacionais, né? Porque muitas vezes não, não são certo? simples também. É, não, e eu acho que você trouxe vários exemplos bem concretos de, de como que isso daí pode realmente mudar o jogo do negócio. Eu posso pode. falar por mim, assim, que eu conheci esse termo já tem alguns anos, assim, não sei, talvez uns seis, sete anos, porque um primo meu que já trabalhava né, com negócios online há um bom tempo, ele me introduziu e também no, no livro né, do Tim Ferriss ele já, já comentava, né, já ajudou bastante a popularizar. E aos poucos eu sou um cara que... Delego muito, eu não tenho problema nenhum de delegar, eu confio mesmo, e uh -huh. vamos pra dentro. Mas eu sei que isso pode ser um impeditivo de muita gente também, né? Ainda Ótimo. mais pessoas mais perfeccionistas, que acreditam que sempre são, sempre fazem melhor do que o outro, né? A é. gente tem essa crença. E, então, fala para mim um pouquinho como que você vê essa questão de quebrar esse medo da delegação, você, você tem algumas sugestões, algumas ideias para facilitar isso daí? Hum. Sabe que quando eu comecei, eu já vendia esse serviço e aí a partir de um tempo eu comecei a delegar e aí eu comecei a sentir o peso emocional do delegar, porque até então, quando eu vendia o serviço e eu sou super vendedora, né, trabalhei muito tempo com vendas, eu ia lá quebrando as objeções do cliente mas talvez não tinha racionalizado muito sobre aquilo, né? E aí quando eu passei a delegar eu comecei a ver esse peso emocional do delegar mesmo, né? que é justamente, poxa Será que ela vai responder os meus e-mails tão bem quanto eu respondo? Né? E, e, lógico que sim. Né? Será que vão fazer é, a, a, o financeiro tão redondo, do jeito que eu gosto? Sim, melhor do que eu, inclusive. Né? Então, acho que a, a principal dica é assim. É, começar primeiro a notar as tarefas que você, são essas, esses ladrões de tempo, essas que você menos gosta de fazer. É, quando estiver fazendo ela, foca nesse sentimento momentâneo ali, de, tipo, putz, estou perdendo meu tempo aqui fazendo esse negócio que eu não sei fazer direito, que eu não gosto de fazer, ou que, de repente, eu no meu caso, é, na questão de delegar os e-mails, né, não que eu não gostasse de responder e-mails, mas é que o volume começou a crescer e realmente não conseguia... É, Fazer essa atividade mais, né? Então, todas as tarefas que vocês estiverem sentindo o peso dela nas costas... Porque assim, gente, essa, essa é uma grande crença que eu acho que a gente carrega também. É, não precisa ser pesado o trabalho. Nosso trabalho, empreendendo, não precisa ser pesado. Ninguém tem que ficar realmente carregando pedra nas costas, né? É para ser é para ser leve. Se tá pesado, é porque tem algo errado. E esse algo errado pode ser sim essa sobrecarga de tarefas que a gente tem. Então, no momento que você tá ali e se sentiu sobrecarregado com uma tarefa, já anota ela. Já vai fazendo essa listinha de quais são essas tarefas que você é, se sente sobrecarregado. E aí o próximo ponto seria realmente buscar pessoas aí é, para que você po possa... É, delegar essas tarefas, né? buscar pessoas de confiança, ou buscar em uma plataforma de confiança como a Justin, a gente certifica ali as assistências virtuais, ou mesmo em outras plataformas, que você sempre consegue ver a avaliação das pessoas, né? É, mas é guardar esse sentimento desse peso e, e sempre tem em mente o quanto o teu negócio pode crescer se você largar realmente essa, essas tarefas que, que te tomam energia, porque muitas vezes não é só tempo, é uma energia ali que você pode realmente reservar para outras coisas. E aí, com relação ao que eu já falei, processo. Né? empreendedores que estamos ouvindo se você não tem processos definidos no seu negócio ainda acenda aí todas as luzes vermelhas de alarme, porque um, um negócio precisa ser estruturado, ele precisa realmente ter Processos. Se você não tem ainda e ainda está com o pezinho atrás de delegar, vou dar uma outra dica aqui que é realmente começar a começou a fazer essa tarefa que tá chata, tá ruim, já imagina como é que pode ser o processo dela para inserir uma outra pessoa, né? Ou buscar já alguém que possa te ajudar com essa tarefa e que venha com esse know-how de, de ter esse olhar mesmo, de transformar ela em um processo. E aí é deixar fluir e começar sempre a contratação, a gente sempre recomenda lá na Just, começar com uma tarefa menor para se sentir confiança. Né? Hoje mesmo, na entrevista que a gente fez com o um cliente da Just, é, ele falou que estava muito inseguro de delegar financeiro dele então ele começou pelo comercial, e aí depois de alguns meses delegando a parte comercial, que ele também achava que sim, que ninguém ia conseguir vender tão bem quanto ele. Ele surpreendeu grandemente, porque em pouco tempo ele estava ali com o comercial todo organizado e superando as metas, e aí com uma confiança maior para contratar uma assistente financeira financeiro também, né. Então, é isso de, ir aos, de, de pedacinhos. Vai fazendo essa lista aí, então, de tudo que você acha que está te pesando, e aos poucos aí se começa a delegar realmente. Muito bom. E eu tô vivendo isso muito agora também, que eu estou reorganizando e documentando os processos e, e é muito importante porque senão você sempre perde muito tempo treinando novamente uma pessoa que chega na equipe e tal. Então, apesar de ser uma coisa que talvez você considere chata, né, é importante e a gente fez de uma maneira bem simples, que em vez de documentar em texto, passo a passo e tal, a gente criou bordes no Trello é uma ferramenta, né, gestão de projetos, e aí com a ferramentazinha do Loom, não sei se você conhece, ou a galera conhece, aí é L-O-O-M, é uma ferramentazinha gratuita que você instala no, no browser, no navegador da na, na internet, e ela faz um print screen, né, uma gravação de tela enquanto você ah, vai demonstrando bom. e falando. E aí, no final dessa demonstração, ela gera um link. E esse link você pode compartilhar com as pessoas. Então, ah, tá. eu vou fazendo uma biblioteca de demonstrações de passo a passo. Então, isso daí vai demorar cinco minutos, um, uma tarefinha, né, um processo específico. Tá? E aí você vai depois organizando é, por cards no Zoom ou até no, no, no Google Docs, onde você quiser. né Então, isso tem é sido uma, uma ferramenta que a gente começou a fazer agora. E é cada a gente, cada vez que a gente vai fazer um processo novo, ele lembra, fala, opa, vamos documentar. E aí, todo mundo uhum. das equipes estão construindo essa biblioteca colaborativa, né? Então é super, uma dica super, aí é prática. Super prático mesmo, e, né, e nesse momento ali que você está fazendo a tarefa, você já vai criando também isso, né? Que você perca tempo. E você trouxe esse ponto da questão do treinamento, né? Queria falar um pouco sobre isso também. Geralmente, é, quando você traz alguém para a equipe, tem um grande período de treinamento ali, né? Um, um Alguém para trabalhar com você, tem um grande período ali da pessoa aprender a tarefa, entender a empresa, enfim. Com um assistente virtual, esse tempo é bastante encurtado. Justamente por quê? Porque ela já tem bastante experiência e vivência naquela tarefa, né? Então ela chega pronta. E aí sim, ela vai entender a tua empresa, ela vai entender o teu negócio. E aí tem níveis de profundidade também, né? Porque dependendo do, do setor que ela vai trabalhar, ela não precisa ter um entendimento total ali da, do negócio, só da parte que ela precisar realmente saber. É, mas ela já vai vir, então, com esse know-how, e aí vai ser uma questão aí de adaptação a, aos seus processos e à tua forma de trabalhar, né, então também tem essa economia aí de tempo e de paciência no treinamento, né, justamente por elas virem um pouco mais prontas aí do mercado já. E outro ponto, para quem tem ainda esse medo, essa preocupação de delegar, é que, assim, você não está casando com a pessoa, tá, é um, é um contrato que não, muitas vezes não tem nem ali um, um tempo específico, então você pode contratar um assistente virtual e falar, vamos fazer vamos ficar um mês juntos, para ver como é que fica, e aí no final desse mês a gente vê, enfim, se vai adiante, se quais tarefas você vai ficar, quais não vai ficar, se a gente diminui o contrato, se a gente aumenta o contrato, é, e inclusive tarefas sazonais. Né? Então quem está nos ouvindo aí que de repente tem períodos em que tem mais vendas ou tem períodos em que vai fazer uma ação, é, pode contratar assistente só para aquele período em que realmente vai estar tá mais cheio ali, ninguém precisa ficar mais, gente, não estamos mais nessa época de ficar ali respondendo mil mensagens no, no Facebook ou no Instagram e virar a noite ali, ao invés de estar tá é, estudando mais ou relaxando para continuar a ação no próximo dia, né? Tem, é, hoje, com a economia criativa, a gente trabalha demais com uma coisa intelectual mesmo, né? Então, quem trabalha com isso tem que ter esse tempo do ócio, do descanso, o tempo do estudo. E trazer um assistente para resolver as coisas enquanto você está ali nesse, nesses tempos é muito importante é, para a saúde mental do empreendedor, mas para a saúde do negócio também. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito, obrigado por compartilhar. Agora, fica com uma coisa na cabeça que, que agora eu tô, tô curioso. Você falou que a cada dia você conhece um nicho diferente, uma tarefa diferente. Então, me fala as tarefas mais extraordinárias, ou bizarras, ou engraçadas que você já aí <risos> das suas alunas. É, bem, eu tenho uma assistente uma, da Just, inclusive, que ela tem uma tarefa que é ligar pro cliente e ficar no telefone com ele enquanto ele entra no internet banking e paga as contas. Ele prefere assim, ele não quer que ela pague, que ela pague. Ele quer pagar, mas ele quer que ela fique no telefone com ele enquanto ele paga a conta. E, e um cliente curioso que a gente que já passou pela gente também, é, foi uma aluna minha foi um padre. Ela estava lá assistindo a missa e aí o padre começou a enfim, falar das coisas da paróquia. No final ela foi lá e se ofereceu para eu trabalhar com ele e começou a prestar é, serviço do padre também. Né? E a gente Olha tem histórias só. aí de, de alunas que prospectaram clientes no velório, é, no supermercado. <risos> e a última que eu soube foi no Tinder. Ela conseguiu o Olha... cliente no Tinder. <risos> Maravilha, mas só virou cliente ou, ou consigo dar mais coisas mais? Não, só o tá cliente. A, a, as outras coisas não molaram, acabou virando o cliente. Mas você vê que isso abriu um novo local de prospecção ali, né? Fenomenal. É, sim. A gente tem nichos muito diferentes e, e tarefas distintas, né? Eu, hoje no meu negócio, por exemplo, eu vou te falar que eu tenho... Eu até me perco na conta, mas são sete ou oito assistentes é, que me ajudam a tocar tudo aqui no curso, né? Desde cuidar da minha agenda, cuidar dos meus e-mails, responder redes sociais, a parte financeira, a parte é, de gestão de projetos mesmo, que essa é uma área que vem crescendo bastante e eu vejo que vai crescer ainda mais. né? Então, as pessoas, empreendedores aí, que são do digital já, que vão começar a levar seus negócios para o digital, é, vão precisar cada vez mais essa figura do gestor de projetos, né, porque é, trabalhar com os times remotos exige realmente alguém que centralize as informações, que, que possa cobrar as pessoas todas envolvidas, que possa acompanhar os fluxos para saber se está tudo funcionando corretamente, então é uma figura bem importante, assim, que cada vez mais os assistentes virtuais também estão entrando nesse papel de gestão de projetos. E uma outra coisa que eu queria comentar, acho que a gente já está finalizando, é que é, para quem vai contratar um assistente, tem a opção de contratar um assistente generalista, quer dizer, ela vai, te atender, ela vai fazer tudo o que você precisa, ela tá? vai fazer desde a tua agenda, teu financeiro, vai atender teus clientes, vai fazer compra online para você, enfim tudo que você precisar, ou você pode contar com várias assistentes que são mais especialistas naquilo que ela está fazendo. Aí é uma opção que vai desde o tamanho do orçamento que você tem disponível para contratar essa assistente, até o seu estilo de trabalho, o seu estilo de negócio, enfim, mas tem assistente, nosso slogan adjust é, é assistente para tudo que você precisar, que realmente, é, quem está nos ouvindo aí, está pensando, mas será que tal coisa elas fazem, entra em contato com a gente, que provavelmente sim a gente consegue atender também esse serviço. Muito bom. Então, já que você mencionou esse ponto, que eu acho que é um critério importante, né? Ter clareza do que você precisa, né? Em termos de, de serviços, de escopo de trabalho. Me fala rapidamente, assim, quais são as etapas cruciais, fundamentais para alguém. Olá, eu sou um empreendedor, estou precisando conseguir me identificar aqui com as dores que você falou, com as dificuldades e quero amanhã contratar uma assistente virtual. O que, que eu preciso hum. fazer na prática? Ótimo. O caminho mais rápido é realmente pela Just entrar na nossa plataforma, fazer uma busca da, das assistentes na nossa vitrine, é, para conhecê-las enfim, e, e ver ali a especialidade de cada uma, de acordo com o que você quer delegar ou postar a tua necessidade no nosso mural de jobs na Just e aí as assistentes vão entrar em contato com você, por é, para te trazer ali o como elas podem te ajudar. E a gente tem um, uma coisa bem interessante na né, Just, que é a nossa consultoria, é, onde a gente faz um briefing com o empreendedor, e aí eu já vou falar um pouquinho de como é que vocês fariam sozinhos esse, esse briefing aí com a assistente é, virtual que vocês forem contratar. Mas as nossas consultoras, então, é, batem um papo com, com o empreendedor para entender as necessidades dele naquele momento, e a partir disso a gente faz um match ali entre as nossas assistentes certificadas e esse cliente. É, se você quer, por conta própria, buscar sua, sua assistente, entrevistar, enfim, atrás das pessoas, acho que o principal ponto é entender quais são as tarefas que você vai realmente delegar, as características que você precisa nessa pessoa, e a partir do momento que você tem ali algumas pessoas para selecionar, é entender muito o background delas. Então, de onde vieram essas pessoas, o que elas faziam antes de se tornarem assistentes virtuais, né? Eu acho que é, a gente traz nessa nova carreira tudo que a gente aprendeu no mundo corporativo. Acho que o principal ponto, assim, quer contratar uma assistente virtual, entenda o que ela fazia antes, né, quais são as experiências dela. E aqui uma dica para mim que é de ouro fundamental na hora de contratar uma assistente, é faça uma reunião olho no olho. Eu sei que a nossa vida a empreendedora, nosso dia a dia é corrido, mas é muito valioso que você faça uma videoconferência é, para fazer essa primeira entrevista com a assistente, porque é alguém que vai estar provavelmente muito presente no teu dia a dia, né, então precisa... É, olhar no olho, precisa ter transparência dessa relação desde o começo, então seja muito franco nas suas perguntas, seja muito franco nas suas questões, nos pontos que são importantes para você, você. É, observe se essa pessoa já traz sugestões, já é proativa, já traz esse, esse tempero de parceria que precisa ter, que faz o trabalho funcionar também, esses são os pontos principais aí é, para fazer essa entrevista, e vou frisar a importância dessa entrevista, parem um tempinho, façam uma call aí de 10, 15 minutos com assistente, porque realmente essa conexão humana, ela precisa estar acima aí da, da conexão do trabalho também, da parte profissional e de tudo isso, né? Acho que se, se a conexão humana, ela funciona, todo o resto a gente vai adaptando também. Muito bom. E eu até acrescentaria, é, como você falou, da flexibilidade dos acordos, né? Que você pode fazer é, por um período específico, você pode aumentar o escopo, reduzir o escopo, ajustar, né? Então, o que eu sempre faço quando eu vou buscar uma assistente ou qualquer tipo de recrutamento é, é, é tentar fazer um teste concreto, prático, porque Legal. só quando você trabalha junto mesmo você consegue observar um monte de coisa que numa entrevista... É, é limitado, né? você, uhum. você nunca consegue pegar mesmo, é só no dia a dia, então é, tentar é, fazer um escopo de trabalho de um mês, ou fazer um, uma, uma tarefa bem específica, uma entrega bem específica, que você Sim. consiga né, é, avaliar o que você está precisando avaliar naquela relação, então isso eu acho que Excelente. pode ser uma forma bem legal também. Top! Agora, é, Camille, me fala, vamos falar um pouquinho do outro lado, que a gente falou muito da visão para o empreendedor, né? mas eu acredito que tem muita gente agora trabalhando de casa, ou gente que teve dificuldade no emprego, foi mandado embora, ou simplesmente não aguenta mais as condições de trabalho né, da CLT pesadas e cargo horário insana, e falta de liberdade, falta de flexibilidade, não tem tempo para nada, e está querendo dar uma pausa, está querendo se reinventar, está questionando todas essas, essas prisões, aí, né, que, eu vi que são os seis peixes que nos aprisionam dentro desse grande sistema da CLT, que são os nossos pais, professores, nossos patrões políticos, publicitários e os padres, né? Todo mundo cagando uhum. regra, falando certo e errado. Então, Sim. uma galera que questionou isso e está em busca aí de criar um negócio online, de ter, ou virar autônomo, ou virar freelancer, virar uma assistente virtual. Para essa galera que está que ainda em dúvida, é, como que eles poderiam saber se esse trabalho é para eles e quais seriam os primeiros passos para começar? A primeira coisa é entender um pouco mais sobre, sobre esse mercado. É... Olhar para essas tarefas que podem, para os serviços que podem ser prestados, né? Lógico é, que eu geralmente respondo essa pergunta assim, ah, esse... Olhe para as suas habilidades, eu vou fazer uma lista das suas habilidades. Ultimamente eu tenho percebido que invertendo a lógica fica melhor. Então olhe primeiro para o que faz na prática como assistente virtual, de diversos nichos aí possíveis, e aí vocês vão encontrar bastante conteúdo nos meus canais, tanto no Instagram, como assistente virtual, quanto no meu YouTube. Quando eu comecei em 2015, não tinha material sobre assistente virtual em português, então tenho realmente muito orgulho de ter produzido bastante conteúdo sobre esse assunto, para realmente ninguém precisar começar sozinho, né? É, então procurem é, conhecer esse mercado, quais são os serviços que são possíveis de serem prestados e a partir disso, olhe, daí sim, olhe para as suas habilidades, olhe para as coisas que você... É, fazia nos seus empregos mas principalmente para as coisas que você gosta de fazer, que é esse momento de reinvenção é o momento da gente focar assim nas coisas que a gente gosta de fazer né? então não é porque de repente você puxa, foi assistente financeiro a vida toda que você vai ter que ser um assistente virtual de financeiro, não, agora é justamente a oportunidade de você descobrir aí, outras coisas que você pode fazer né? então o primeiro ponto acho que é esse, olhar para os serviços que podem ser prestados e, e olhar para as coisas que você gosta de fazer segundo ponto é entender aí, com qual nicho você quer trabalhar? E eu sei que essa frase causa bastante estranheza nas pessoas. Como assim? Qual que eu quero, Camila? Eu quero trabalhar com o que tenha mais retorno, tenha mais procura. Não, tudo é errado. Tem que ser o que você quer trabalhar, realmente. Então... É, olha para os teus hobbies, olha para as coisas que você gosta de fazer, realmente, e busque, busque nelas nichos que você possa trabalhar, né? Então, pessoas que gostam, por exemplo, sei lá, adoro música, adoro confeitaria, então busque ali nesses, nesses é, nichos que realmente, podem estar seus clientes, né? Teus primeiros teus clientes que venham aí depois. E aí, é o ponto principal, que eu acho que é para todo mundo que trabalha como autônomo, que empreende, que precisa se vender, é conseguir construir um bom discurso de vendas aí, né, baseado realmente nas dores do cliente, nas necessidades desse cliente. Então, o primeiro passo, assim, para assistente virtual é realmente fazer esse mergulho, gente, no mercado em si mesmo e nos clientes que você quer trabalhar, porque sim, nós escolhemos os clientes que a gente quer trabalhar, a gente escolhe os horários que a gente quer trabalhar, essa pergunta, eu recebo muito, né? ah, eu tenho que estar disponível no fim de semana, ou ah, eu posso trabalhar só à tarde. Pode, porque a gente define também os horários que a gente pode, que a gente quer trabalhar. né Então, é esse mergulho profundo nesses três é, pontos, então, você, uh, o mercado e os clientes, para entender realmente as necessidades deles. Muito bom, muito bom. E, Camille, me fala se alguém que está atualmente indo no trabalho e um dos maiores medos é de largar algo garantido para o inseguro, né? Então, isso trava muita gente, né? E garantido total, entre aspas, né? É. Porque a qualquer momento alguém te manda embora, então a, a segurança né, é muito ilusória. Mas ainda tem essa trava, né, para muita gente. Então, você acha que dá para começar em paralelo, dá para começar se dedicando poucas horas por dia para isso? Me fala um pouquinho dessa questão de levar em paralelo. Super, Eu tenho muitos exemplos de alunos que começaram a, a trabalhar com as clientes virtuais ainda em CLT. Fizeram todo esse momento de preparação, porque assim, ó. ai ah, mas eu tenho já 15 anos de experiência de administrativa, Camila, não preciso me preparar. Precisa, porque é totalmente você, diferente você prestar serviços remotos, você tá nessa posição de autônoma, do que você tá há 15 anos ali prestando, é, trabalhando em CLT. Então... Acabar com essa ilusão de que não precisa, precisa ter sim essa preparação. E usar esse período em que ainda está na CLT, com a cuca fresca, com o um dinheiro entrando ali todos os meses, é, para fazer realmente esse mergulho que eu comentei antes, é bem legal é, aproveitar essa oportunidade. Então, enquanto está na CLT, começa a fazer essa pesquisa realmente aí, de tudo que a gente conversou, e é, começa a, também a prestar serviços, a prototipar os seus serviços. Né? Eu trago muito dessa metodologia ali da, das startups, para esse trabalho de assistente virtual, porque as pessoas precisam testar. Tanto se você realmente quer fazer isso, porque às vezes você puxa, imagina, ah, deve ser legal seu assistente virtual, eu quero fazer isso, mas na prática, de repente, você não vai gostar. Então, antes de largar tudo, antes de criar uma super estrutura, testa, faz um teste dos seus serviços, né? Procura amigos, parentes, um, comércios do teu bairro, que você já conhece a pessoa, e comece a oferecer ali pequenos serviços que você possa fazer fora do teu horário do expediente. Né? É, e a partir disso você vai entender realmente se é isso e a coisa vai engrenando e vai chegar um ponto como aconteceu com muitas alunas minhas que realmente perceberam, não, eu vou conseguir garantir minha sustentabilidade financeira como assistente virtual e agora chegou a hora de dar tchau aqui pra, pra CLT e tocar meu negócio por conta própria muito bom, muito bom, e Camille, vamos responder umas perguntinhas que muita gente mandou uma pergunta e eu vou pegar a primeira aqui do Felipe que ele acabou de mandar e aí depois a gente, eu vejo na história mas o Felipe perguntou, é... Se, se a empresa, se a sua empresa é só para assistentes mulheres, porque tem muito essa coisa da ah, assistente virtual, mas é. É, é a profissão, né? Não é, é a, a profissão. Então, de fala um pouquinho é, Me pergunta bastante isso, porque, inclusive, o meu curso lá no Arroba como assistente virtual e nos nossos e-mails, em todo o nosso material, a gente fala muito. Ah, e a gente acaba direcionando muito para o feminino mas não é que a profissão seja feminina eu acho que tem muito mais a ver com o fato de eu ser uma mulher de 90% da, das, das alunas do curso serem mulheres então acho que é muito mais isso mas Felipe e todo mundo que está nos ouvindo aí sim, a gente tem cada vez mais homens entrando nesse mercado eu acho que é muito mais essa questão da, da profissão mesmo e acho que quanto mais homens começarem a, ir, a dar as caras nesse mercado menos a gente vai ter essa impressão de que é uma profissão feminina perfeito então, ó, Zanzar Turismo perguntou aqui, qual a área ou tipos de empresas que atualmente contratam assistentes virtuais? É, a gente tem na Just principalmente uh, empreendedores individuais e profissionais liberais. Tá? E aí de todas as áreas, pense em psicólogo, médico, dentista, arquiteto, uh, empreendedores uh, individuais, que eu digo uh, produtores uh, digitais. Como o Ian, como eu, como outros clientes produtores digitais que a gente tem, uh, coaches, palestrantes. E hoje, na, na entrevista que a gente teve na Just, ele tem uma empresa de. Uma, que não sei nem explicar direito, gente, mas é um negócio de pneumáticos. Faz manutenção de máquinas pneumáticas. Então, é, todo mundo, toda empresa pode ter um assistente virtual. Né, desde de uma empresa maior, inclusive, a gente uh, tem uma assistente que trabalha, eu não posso nem contar o nome, porque é sigiloso, mas que trabalha aí para um grande banco, prestando um, um serviço, né? Então, são diversos uh, diversos tipos de cliente. Por isso que eu digo para quem está buscando entrar nessa área, não coloque como guia é, o, que, o que tem mais procura, o que tem menos procura, não coloque como guia com quem você quer trabalhar, né? E aí, nesse caminho, as coisas vão surgindo, os nichos vão, vão chegando em você. Muito bom. Eu, complementando essa parte do nicho, acho que tem um ponto muito legal que é quando você encontra um nicho que te dá prazer, que você tem interesse, que você tem tesão, e, e é um nicho muito específico, a gente está falando do Brasil, que é um país com duzen, mais de 200 milhões de pessoas, então qualquer nicho é gigantesco. É né? gigantesco Eu tenho sim. amigos que vendem, tem cursos online de chantininho. ou seja, <risos> é, uma, é uma receita de chantilly com leite ninho e vendem milhões. Então assim, ah, existe sim. nicho para todas as frentes possíveis e, e quando você escolhe um nicho bem específico, é muito mais fácil você se tornar referência, então você sim. pode se tornar a o assistente virtual mais desejado, mais procurado e com fila de espera dentro daquele nicho específico, porque você desenvolveu né, uma, uma expertise, uma experiência muito forte fazendo aquele tipo de, de tarefa para aquele tipo de indústria. Isso daí pode valorizar muito o seu passo, versus você entrar no Oceano Vermelho cheio de tubarão, né, cheio de assistentes já disponíveis fazendo algo há muito mais tempo que você. E aí você vai ter que combater essa galera por preço. Né, aí você vira commodity. Né? Então, isso nunca é muito positivo. Ó, oh, e a Flávia perguntou aqui, um assistente virtual é um MEI? Sim, falando um pouco dessa parte mais é, burocrática aí, o assistente virtual é MEI, microempreendedor é um individual, inclusive quem tiver com dificuldade lá no blog, como assistente virtual, a gente tem uma matéria com quais são a, a, os, os quinais, né, qual que é o númerozinho que você tem que colocar no MEI na hora de preencher, é, isso está lá, é, é a melhor solução. Eu conheço algumas assistentes, alunas minhas, que já passaram o faturamento do MEI e aí realmente tiveram que, que mudar esse tipo de empresa. Mas para começar, é excelente. E de novo, lembre que né, Você vá testando, vá sentindo, depois atendemos dois, três, quatro clientes. Aí sim você vai lá, abre seu MEI, providencia essa parte é, mais burocrática. né, É muito importante para trazer mais profissionalismo, para poder fazer um contrato, para poder emitir uma nota fiscal. Então é bem importante realmente fazer essa formalização. Mas experimenta um pouquinho antes. Ótimo. E, ó, e da galera fazer essa última pergunta, Karina perguntou que funcionário público pode ser assistente virtual? Ah... Uh... Tem que olhar direitinho essa questão, se você vai poder ser MEI ou não, né? Eu sempre faço um pouco de confusão aí com esse ponto, tem que olhar bem certinho com, com o contador, como é que eu vou ficar, prefiro não dizer alguma coisa que eu não tenho certeza, você pode sim. E sempre tem a possibilidade, assim, é, tem muitos clientes, se você vai trabalhar com assistência pessoal, por exemplo, pode ser que o cliente não precise de uma nota fiscal, não te peça uma nota fiscal. Aí você pode fazer um contrato pessoa física mesmo, né? Então, quem é impedido de ter um MEI, não está impedido de ser assistente virtual, só aí vai ter que trilhar alguns outros caminhos. Perfeito. E Camille, pra gente finalizar então essa conversa deliciosa, a galera tá super elogiando aqui, curtiu galera, Muito vai bom. botando aí, coraçãozinho. É, me fala o que, que você tem mais orgulho hoje na sua vida? Puxa, Ian, eu levei muito tempo nessa minha jornada empreendedora para aprender a comemorar as minhas pequenas conquistas, sabe, foi algo que eu precisei trabalhar bastante comigo mesma, assim, muito exigente, muito perfeccionista, é, não conseguia olhar para essas conquistas pequenas como algo incrível e que me trouxesse alegria, né. Hoje, acho que o que me traz mais alegria e o meu maior motivo de orgulho é realmente ver a transformação é, na vida das pessoas, né, das assistentes e, e, das assistentes, e assist, assistentes, assistentes que se falam numa turma feminina agora, mas não consegui, as das pessoas que passam pelo meu curso, né, recentemente a gente completou aí três anos de curso e, ver os depoimentos, ver as histórias, ver as pessoas que estão realmente ganhando mais dinheiro, inclusive, do que ganhavam na CLT, que estão podendo estar é, tá mais perto da família, é muito incrível, assim. Eu tava perseguindo o meu sonho e agora acaba que tô realizando o sonho de centenas de pessoas. Muito bom. E para você, o que, que é a verdadeira riqueza? Felicidade. E a liberdade para você, o que, que é? Ah, liberdade é poder fazer o que você quer fazer na hora que quer fazer. Excelente. Então, Camille, para inspirar a galera, se você pudesse escolher uma frase que você mandasse todo dia no whatsapp de todas as pessoas ou botasse no outdoor, lá na lua, para inspirar uhum. a galera. Qual seria essa frase? Ah, eu tenho uma que eu amo, que ela é meio uma adaptação do Humberto Maturana, que foi assim, estudei muito quando eu comecei a empreender, que é essa coisa até da biologia, né, mas enfim, ele trata um pouco de tudo aí. E é o saber vem do fazer. Bom, excelente. Querida, foi animal. Fala aí pra a galera que quer te seguir, entender um pouco mais dos produtos, dos serviços, do conteúdo, quais são os melhores lugares para a galera saber mais sobre você e tudo que você está construindo? Bora lá! Aqui, no Instagram, arroba camille.just, eu centralizo aqui um pouco de tudo, né? É, ali você vai poder encontrar, vamos chegar na Just para contratar um assistente virtual, vai poder encontrar o Como Ser Assistente Virtual, que é o meu curso. E um recadinho assim, para quem quer área de assistência virtual, cola lá no meu canal do YouTube, que tem, tem conteúdo infinito para você maratonar e realmente conhecer o que é esse mercado. Perfeito, muito bom. Querida, foi animal. Obrigado oh. novamente pela sua presença, por compartilhar sua sabedoria e sucesso aí é, nessa, nessa linda jornada que você está tendo e nesse propósito aí de ajudar muita gente. Hein? Obrigada, Ia. Muito obrigada pela oportunidade de, de conversar aqui com você, com a sua galera, e fico super disponível aí para quem quiser aprofundar um pouco mais essa conversa. Obrigadão, um beijo. Valeu, galera. Beijo, tamo junto. Tchau, tchau. tchau, tchau. E aí, curtir esse bate-papo com a Camille? Demais, né? Então, foi uma aula para mostrar para você que tá buscando aí um trabalho em paralelo, ainda tá inseguro, né? Ainda tá com medo de largar a CLT, essa pode ser uma excelente forma de você começar, de você testar, e se você é um empreendedor e está aí gargalado de tarefa, não está conseguindo delegar e está precisando de uma ajuda, eu posso te assegurar que trabalhar com assistentes virtuais pode levar o seu negócio para um novo patamar. Então é isso, espero que você tenha curtido esse bate-papo. Se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada aí nas outras edições do podcast, que venho falando com vários outros life hackers que vêm aí se reinventando e fazendo essa transição da CLT para o empreendedorismo online. Então agora vai lá, compartilha esse podcast com uma galera e se você está buscando fazer essa transição aí da CLT para criar um negócio online sustentável, dá uma olhada aí na descrição que eu tenho vários formatos de transformação que podem te ajudar. Beleza? Conta comigo e até a próxima! you <laughs>